Ah, a chuva e o frio estão deixando meus joelhos todos curvados. Estradas molhadas e motos não gostam muito uma das outras. Especialmente algo assim, que tem quase 365 kg e tem muito torque. Então, um pouco escorregadio aqui e ali, mas as rodovias estão ok. Na cidade estava muito oleoso e coisas assim, mas está tudo bem. É bastante chuva que deixa os joelhos muito frios, porque os joelhos estão expostos ao vento. Os joelhos estão frios, os pés estão frios. Seis horas, seis horas de viagem na chuva. Eu pensei que só agora, quando nós fizemos uma parada, é que a chuva deu uma pausa. Quando estou prestes a começar, ela volta. É como no projeto Cover Calling. No Cover Calling, quando eu ligava o meu motor, bum, chovia.